Doações financeiras, aqui, fonte inesgotável de problemas. Vou dar um exemplo de uma cassação recente. Acho que tem um mês, teve uma cassação interessante. Isso sempre dá cassações, mas a última foi assim. A norma fala que doações em dinheiro só podem ser feitas no valor de até... R$ 1.064,09. Porque doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10 tem que ser transferência eletrônica entre doador e candidato. Beleza. Aí, a pessoa vai lá e todo dia deposita mil. 1.000. Está proibido na norma? Não. Mas vai dar problema? Claro. <risos> Cassação recente. Por que, que a pessoa que tinha o dinheiro de origem lícita não transferiu o montante que ela tinha para passar? Não é? A análise da, da, dos, dos normativos da prestação de contas, eles têm que sempre ter o tom, as cores fortes do tom do cuidado e do rigor. Não é porque diz que o limite é diário que se você fizer todo dia isso, você não vai ter problema. Isso acontece demais. E no mesmo dia também. Foi lá, depositou 500 em dinheiro. Depois foi lá e depositou 1.000 em dinheiro. Ou até o contrário, depositou 500 e depois mais 500. A soma dos dois não dá mil? Dá. Só que a norma diz que se for doação sucessiva de um mesmo doador no mesmo dia, vai cair nessa regra. Cuidado com pessoas que arrecadam de simpatizantes e vai no banco com a lista do CPF. Porque é visto que na mesma hora, no mesmo dia, Vários CPFs estavam aportando recursos naquela campanha. Isso também é detectado e é questionado. E se acontecer? Se acontecer, não vai utilizar o dinheiro e vai restituir ao doador. Cuidado! Só restitui ao doador se você tiver como comprovar que aquele recurso, de fato, é daquele doador. Ah, professora, mas é fácil. Eu faço uma declaração com firma reconhecida. Não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai ser aprovado. Você tem que comprovar, por meio de extratos bancários, que a pessoa sacou esse dinheiro de algum lugar. Por meio, às vezes, da sua declaração de imposto de renda onde essa pessoa disse lá, constou, que ela tinha dinheiro em caixa, em casa. Não há problema nenhum a pessoa ter dinheiro em casa. Só que ela tem que ter isso documentado. Ou ela tem que ter um contrato que diga que ela recebeu em dinheiro, porque simplesmente devolver o recurso para uma conta bancária de uma pessoa, para que ela faça novo ingresso da forma correta, não é aceito. Gente, um monte de conta foi desaprovada em 2020 por isso. Mas muita conta. Os profissionais que assessoram têm que tomar o cuidado, porque se aquela pessoa que fez o depósito não tiver como comprovar que é dela, recolhe para o Tesouro. Já recolhe para o Tesouro. Melhor perder ali o recurso do que perder... A sua, às vezes até a eleição, né? a depender da gravidade. E só lá, na hora do julgamento, é que o impacto vai ser apurado. Ah, foi ali, representou 0, não sei quanto por cento. Pode ser relevado. A cada dia que passa, o rigor está maior. Então, tomem cuidado.